O projeto Viva Melhor Sabendo é um projeto de teste de triagem de HIV, no qual a comunidade se envolve é, numa educação de pares, ou seja, é, as pessoas vão aonde eventualmente a infecção possa estar, com pessoas é, que têm um risco acrescido para o HIV e que, portanto, estão mais vulneráveis a essa possibilidade. o grupo de teatro prosação é um grupo que existe na Prode desde sua fundação e desde aí a gente vem trabalhando a questão da prevenção às DST HIVs e hepatites virais a gente vai para a praça de João Pessoa, né, fazer a apresentação de teatro. Em seguida vai ter a testagem, a testagem rápida, via fluido oral. E a gente não faz não só dentro da zona, mas também em outros é, locais, que a gente é chamada, em universidade, em outras ações de, do estado, município. sexuais que não se protegerem, mas eu, Risoleta, estou aqui para falar das camisinhas masculina e feminina, para vocês não esquecerem. Esse é o grupo de teatro da Pro, o grupo prosação. A gente realiza essas apresentações dentro da zona de prostituição, na rua, em todos os locais, levando a informação para todas as pessoas, a questão da prevenção, a importância de usar a camisinha, falando das DST, HIV e hepatites virais, na metodologia, né, através do teatro, que é um instrumento bacana de levar essa informação. O Cordel Vida vem desenvolvendo um trabalho em parceria com o Ministério é, nesse projeto Viva Melhor Sabendo, onde a gente está levando o teste rápido, né, por fluido oral, para HIV, junto às populações em situação de maior vulnerabilidade, ou seja, populações que não têm condições, que não acessam por vários motivos os equipamentos de saúde que nós temos. Eu acho muito bacana que essas ações sejam na rua, que sejam no local deles. Seja para eles. Claro que também abarca outros, outros públicos, mas com a população chave sempre em mente, sempre pensando os locais para eles. Fazer o teste na rua é essa possibilidade né, que, que os governos federais, estaduais, municipais estão dando é, esse acesso às pessoas. São acessos de todos os lados. Né? É a possibilidade de encontrar numa praça ou numa esquina, em qualquer espaço e também de não ser furado, que muitas vezes as pessoas acabam tendo medo. Porque tudo assusta, eles são invisíveis, né? Sim. e quando são vistos não é para o bem, não. A gente sabe que tem muita violência Sim. Né, com as pessoas, então isso é interessante também ressaltar. Essa Parece. construção de vínculos, que hoje já, já a gente é muito tranquilo. A gente querer saber do dia a dia deles, se tem alguém, alguma gestante, a gente quer saber se ela está indo no pré-natal, a gente quer saber como é que ela está se cuidando, se ela está se alimentando, né? Então a gente vai acompanhando isso vai fazendo com que a gente estabeleça né, esse vínculo. E eles têm que ter esse cuidado, eles são uma população vulnerável, que precisa dessa tutela do Estado. Ser cuidado e ser visto de uma forma como ser humano, aí em, sua, em toda a sua integralidade, né? É, parece que é raro. E aí, é, nesse né? primeiro momento, assusta. assusta. Mas depois ele vê que a gente está aqui para o bem. Então esse projeto tem facilitado muito, acho que para a população, principalmente, a gente tanto faz é, ações em praças abertas, como faz nas cenas né, mais restritas, onde eles estão lá socializando a, o uso né, do, das drogas. Então, para gente tá o Cordel Vida está trabalhando nessa perspectiva. E aqui na Paraíba tem o Cordel Vida, que trabalha com usuários de álcool, crack e outras drogas, e a próxima que trabalha com as prostitutas. Né? É, o grande mote mesmo da questão é o quê? A questão da vontade política, né, da questão da do desejo de tanto Estado e município né, estar juntos nesse projeto e também a grande iniciativa, o desejo das ONGs de estarem trabalhando e trabalhando correto, de estarem empenhados nesse, no sucesso desse projeto. E isso é o que é mais importante. Nesses mais de 30 anos da epidemia de AIDS, uma das coisas que a gente aprendeu muito cedo é que uma das estratégias que mais funciona é o que a gente chama de educação de pares, ou seja, uma pessoa de um determinado grupo social falando para os seus iguais. Ninguém fala melhor para uma pessoa que usa droga do que uma outra pessoa que usa droga. Ou ninguém fala melhor para uma trans do que uma outra trans. Assim, é, o processo de educação de pares Nesse projeto faz com que as pessoas que conseguem chegar nessas populações sejam as pessoas que levem a mensagem da importância do teste de triagem e que a partir daí inicie o processo de referenciar essas pessoas para serem acolhidas nos serviços de saúde. Não pode ter comido, fumado ou tomado algum tipo de líquido meia hora antes. E aí se essa pessoa chega né, dizendo que fez alguma dessas coisas, a gente dá um pouco de água, ela lava a boca, espera meia horinha, que é o tempo que a gente preenche a ficha. E depois ela vem pra cá com, essa, com a boca já limpa, né? Já Você já está liberado, daqui uns 20 minutinhos, 25, você vem, certo? Então, esse foi um espaço que a gente é, preparou para quando as pessoas forem receber o seu resultado de exame, seja um local mais tranquilo, que a pessoa possa ter mais é, segurança em dialogar com a pessoa que está fazendo o aconselhamento e entregando os resultados. O teste usado no projeto Viva Melhor Sabendo é um teste de fluido de mocosa oral é onde os anticorpos do HIV vão estar alocados. Nós não estamos falando que tem HIV na boca, mas os anticorpos do HIV estão na mucosa oral. Quando a gente coleta a mucosa oral, você consegue medir se a pessoa tem anticorpos e, portanto, se ela foi exposta ao HIV. Não existe transmissão por beijo ou transmissão pela saliva ou nada que possa preocupar as pessoas. Na verdade, é só como medir os anticorpos que estão na mucosa oral. Nós estamos aqui no bairro de Socorro, é, no bairro de São José, fazendo mais uma ação né, de prevenção e fazendo a fechada de perfume oral. Eu acho que é muito importante trazer para o ambiente de bares que tem as meninas, né? Assim, pra fazer o teste, porque às vezes elas se acomodam, não tem coragem de ir até lá. Pelo menos vindo já sabe alguma coisa melhor. Né? É bonita, música é, é bonita. Aqui é a feira central. É conhecida aqui como Feira da Galinha, não porque tem a ver por conta dos cabaré, mas é porque aqui na frente tem uma feira de galinha mesmo, onde vende né, frango vivo. Então aqui se concentra o maior número de bares, embora alguns fecharam né, por falta de, de movimento. <música> Além de todas as vantagens que esse teste oferece, também tem o, o acesso, né? O, o acesso à questão da logística, que a gente já tem todo esse cuidado, a facilidade né? de estar de é, de, dentro do, da área de campo. Para a gente mesmo é bom, né? Porque ficar aqui de Itafeira fica mais fácil para a gente. A gente não tem tempo de ir para o hospital. Uma coisa fácil. A gente está levando em todos os pontos, né, em todos os locais de trabalho das profissionais. Porque a dificuldade de procurar um serviço de saúde né, é difícil. Pelo horário de trabalho, né, para elas não é interessante deixar o trabalho para cuidar da própria saúde. Né. Às vezes a questão financeira fala mais alto, né, é um ponto assim que elas frisam muito, a gente percebe. Eu acho bom maravilhoso, porque só assim a gente não está pagando. É só trazer o documento, porque nem toda vez a pessoa tem dinheiro para pagar a passagem e procurar um método. Mais fácil ainda, porque daqui que o fosse foi pegar sua ficha, enfrentar sua fila e o cabra nunca vai, nunca vai querer ir. Aí você fica com a pulga atrás da orelha. E toda vez nunca vai. É porque a gente tira todas as dúvidas. Todas as dúvidas, não tem? Apesar que sexo é, é bom com camisinha, todas as vezes tem que ter camisinha. Tanto faz anal, vaginal, bocal, tem que ter a camisinha. E também nesse caso específico do, do, do projeto Viva Melhor Sabendo, a gente pode também estar tá ofertando para as prostitutas, né? Como também usuários de drogas. Tem gente aqui de 12 anos tomando craque. Ele não sabe o que é que ele está se expondo. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não é tudo, não compra saúde. Já basta se que a gente usa, e tá acabando com a gente. Mas acabou, ah, eu tô afinal pega, o vou, puxa. Fica dizendo, não vá. Se protegendo é o melhor que a gente faz. Toda as relações sexuais usam as -se preservativo. Tem gente que não está nem aí não. Tem mulheres, aqui eu não sei, mas tem mulheres por aí que se você oferecer um dinheiro a mais, sem se prevenir, elas vão... confia, né? Muito perigoso. Essa é a terceira ação, né, desde que iniciou o projeto. Foi bem aceito, até agora não houve rejeição. O Brasil tem aproximadamente 720 mil pessoas que vivem com HIV. 150 mil dessas pessoas não sabem que tem um HIV. Chegar nessas pessoas é fundamental e o projeto Viva Melhor Sabendo é uma grande inovação tecnológica para chegar nessas pessoas. Nós chegamos com os seus pares, com as pessoas iguais, com uma tecnologia moderna, um teste oral que em 15 minutos dá um resultado e assim, a gente consegue engajar essas pessoas nos serviços de saúde para que possam ter ações mais efetivas no campo de prevenção e de tratamento. Esse é, sem dúvida, um grande passo à frente para controlar a epidemia de AIDS no Brasil. E as entidades envolvidas nele estão muito entusiasmadas com os resultados até o momento. Coisinha nasce, né, no couro dos dentes, na gengiva. Obrigada a este povo que prestaram atenção. A gente, guarde bem no coração porque esse menino com as GSTs, tu não pode brincar não é o que eu estou dizendo porque se não vier até nós muitos não querem nem saber